só, eu, eu, eu, eu, eu tenho dinheiro, eu, eu tenho grana, eu posso pagar o que vocês quiserem, eu, eu, vocês só precisam me soltar, eu, eu posso ir pra casa, por favor, eu preciso ir pra casa, me solta. É melhor você ficar de bico fechado pro teu próprio bem, velho. Né? Vocês vão fazer o que comigo? Na é, hora certa você vai saber, ô Mauricinho. Por que tu tá guardado? Basta a aí. Agora. Não, ai... Ah. Revista tá tudo. Ai, ah. ah. Celular. Não tem... Não tem nada comigo. Não, como é que é? Meu o, o, o meu celular. Onde você deixou o seu meu, celular? O meu celular ficou no carro. O meu celular ficou no carro. Eu, eu não consegui pegar nada. Tá tudo no carro. Tá tudo no meu carro. Não olha pra mim não. Por ter sido esse idiota. Você vai ficar sem assim comida hoje. Preste atenção. Você se comporta. Tá ouvindo? Tô, tô, tô ouvindo. É. A sua cova já tá. já tá preparada lá fora. Bora, os dois. Uh, a gente vai comer e já volto. que a boneca pensa que vai, hein? olha só, eu tenho dinheiro, eu posso pagar. Eu posso pagar pra sair daqui. Eu posso pagar, eu pago. Ah, mas claro que você vai pagar. Sabe o que você vai pagar? Que você vai ter que desembolsar muita grana, moleque. Pra você sair daqui. Mas a gente vai ter muito, muito tempo pra conversar sobre isso. Entendeu? Quem sabe que se você for um bom menino, eu posso até... Quem sabe trazer o osso pra você, Rui? Hã? Tá, tá bom, tá bom, tá bom. Fica esperto, hein? Tá bom, tá bom. Desce aí, abaixa aí, abaixa aí, abaixa aí. Calma, calma. Só você pra sabe... gente. O que, que você vai fazer? O que, que você pra vai você fazer? Pra você não ficar eu... dando passeio em um horário que não é pra dar, eu vou te. Não, não faz <risos> isso, não. não, Não precisa, não precisa. de Mas fazer Passa a mão mesmo. pra cá, vira aí. Tá me chamando de otário, porra? Tu acha o quê? acho o que? Tu acha que vai... Eu não vou pra lugar nenhum. Eu não vou pra nenhum. Não, não. Não, não precisa te não fazer isso. Agora <risos> tu vai ver meu cachorrinho. Hum. Vai ficar preso pra ficar quietinho. Igual um cachorrinho, papai. E ó. Se ficar de caô pra cima de mim, tu já sabe, né? Tá. <risos> meu celular, eu, eu trouxe o meu celular. Pelo amor de Deus, atende esse telefone. Atende esse telefone. Eu tô sem bateria. Meu pai, alguém é polícia. Pelo amor de Deus, eu fui sequestrado. Bruno, não faz alguma. Meu Deus. Meu Deus. Bateria. Eu tô sem bateria. Eu tô sem bateria. Ian, cadê você? Tô preocupado. Já liguei, mandei mensagem, áudio. Agora só me falta mandar mensagem de vídeo pra você. Onde você tá? Eu tô super agarrado aqui hoje, que parece que o Otto quer resolver todos os problemas do mundo de uma vez só. Aparece. Tô ansioso. Tinha combinado aquela, aquela cuequinha nova hoje. Cadê você? Tô com saudade. Beijo. Vê se aparece. Por que a gente não acaba logo com isso? Com todo esse mistério? Qual o seu medo? Medo de você não gostar de mim? Para com isso! Estela, para com isso! Posso te ligar? Já é tarde, melhor amanhã, tudo bem? Melhor deitar, porque essa nossa conversa não vai chegar a lugar nenhum. Boa noite. Problemas? Eu só posso ter arrumado uma menina muito complicada. Toda vez que eu tento marcar um encontro com a Estela, ela foge. Diz que tem medo de eu não gostar dela. Insegurança? De segurança? Eu já cansei de dizer a ela que eu não ligo pra aparência. Que eu gostei da conversa, das nossas afinidades. Ai, mas não vou correr mais atrás não. Se ela pensa que eu vou ficar aqui sentada esperando a boa vontade dela resolver aparecer quando ela bem entender, tá muito enganado. Mas peraí, até agora ela não mandou uma foto dela? Nenhuma, só eu. Gente, que estranho, ela mandar foto, marcar encontro e não ir, isso tá muito estranho, tá? Eu acho que não é só insegurança não. Ai, deixa ela falando sozinha um pouco também, deixa ela refletir na idiotice que tá fazendo. Você já vem vender, tá? Já vou, só quero me arrumar, sabe, tipo tomar um banho, ficar tranquilo. Fazer um pouquinho desse bigode. <risos> amanhã eu vou encontrar o Heitor, sabe? Aquele uhum. cara que vai me dar aquela oportunidade. Eu não sei, quero estar bem amanhã, descansado. Você precisa de alguma coisa? De paz, calma e alguém pra amar. Só isso. É pedir muito. <risos> Infelizmente é assim. Mas vai pedindo. Vai que alguma divindade um dia te escuta e te atende, né? <risos> hum. Ok, eu te espero aqui. Tá bom, então vou terminar. Beijo. <risos> Ela. para com esse medo bobo, idiota, e vamos marcar logo esse nosso primeiro encontro. Não acaba comigo com essa espera toda, por favor. Caixa postal de novo. Ian, cadê você? Eu tô ficando preocupado. É sério, tá estranho se eu sumiço já. A reunião tá quase acabando aqui, o Otto só tá terminando algumas coisas. Cadê você, hein? Tô começando a achar isso tudo muito estranho. Eu vou deixar a Salomé em casa e vou pro seu apartamento. Você não tá me traindo não, né Ian? Isso tá parecendo Olhe, e você não tá apontando não, né Ian? Eu tenho cara de quietinho, mas eu não suporto traição, hein? E você parece? Tá sinal de vida, né? Eu quero ver a reação dele Segundo O pai Aí sim A gente vai conseguir uma boa grana Bem na hora, né? É o que foi fazer essa merda? Essa comida? <risos> Apolo, tu acredita que esse maluquinho aqui sabe o que ele fez? Se sensibilizou com o refém. Ah. Até pediu pra poder trazer uma quentinha. Eu falei o quê? Qual foi o combinado? Não foi dar comida pra ele amanhã, depois de meio-dia. Isso se ele merecer. Apolo. A gente nem fez contato com a família ainda, cara. Vai na minha. Temos que tratar o viadinho do Ian bem. Senão a gente perde o controle, mano perder o controle. A minha mão vai perder o controle na tua cara. Presta atenção, cara. Eu não quero compaixão com aquele viadinho, não. Entendeu? E é isso. Ele não teve comigo. Mas, Apolo, eu pensei que... Pensou errado. Pensou errado. Arthur, fica quieto, cara. Eu não pago você pra falar. É só pra fazer o serviço. Boca fechada. E já que você trouxe essa merda aí, a gente vai dar pra ele hoje. Quero ver aquele, aquele viadinho lá, comendo isso com aquela pompa dele. Ai. Agora silêncio, hein? Vou ligar pro Bruno. Qualquer coisa que vocês falarem aqui, pode dar merda. Se liguem. Se liguem. Beleza. Alô, Ian? Calma, que daí ele não volta. Quem tá falando? Olha só, a gente tá com os namoradinhos. Se você quiser fazendo tudo que a gente mandar, você vai receber ele fatiado, uma de safada aqui. Não machuca ele. Você vem embaixo de você, filho de mim. Alô? Alô? Alô? Quem era? O Ian tá com gente muito perigosa, Salomé. Do céu. Deus o proteja ele. Calma. Tá tudo certo. <risos> Prontinho. Amanhã a gente fala com a família. Mas não ia ser hoje? Mudança de plano. Mas o que, que houve? Por, por que que mudou? Arthur, isso? Mudança de plano. Porque eu quis. É isso. Eu acho uma ideia, moleque. Deixa a família lá desesperada por notícia e qualquer valor que tu pedir, eles vão lá e pagam, porra. É isso. É isso aí. E além disso, eu vou pedir mais que um milhão. Vou ser três. Você tá maluco? Caramba, moleque. Três milhões? Agora eu vi, hein? Três milhões é muita grana, porra. É por isso mesmo. Velho, aquela gente tem grana, tem contato, tá ligado? Uhum. Eles botam a mão na gente fácil, mano. Apolo, joga abaixo, a gente pega essa grana, desaparece. Tá, essa porra aí vai dar zica. Vai, vai sim. Vai dar zica quando eu meter a porrada em você. Meu Deus, é igual criança, né? Tem que dar bronca toda hora. Cara, olha só, Arthur, tu só tá aqui, sabe por quê? Porque você deu informações valiosas sobre o Bruno. Porque senão você não ia nem estar. Tá. Só faz merda. Fica quieto, cara. Se mete, não se mete. Se mete só na hora que eu apontar. Eu aponto e você faz. Entendido? Eu perguntei se está entendido. Estamos. Que bom. <risos> Ai. Agora, bora que a gente tem que ir pra casa. Eu não posso dar pista. posso dar mole com isso. Posso dirigir, cobra? Você pode fazer o que tu quiser, mano. <risos> então, vambora, vambora, vambora, vambora. A chave, a chave, a chave. <risos> Ó Onde é que você a gente barata cara? Esse preço é muito E boa. boa né, da hora Ninguém mandou você dormir? Cara, olha só. O meu pai tem grana. O, o meu pai. Ele, ele pode mandar sh, o dinheiro sh, pra você. Você não tá em posição de falar nada. Nem de pedir nada. Só vai sair daqui quando a gente mandar. Eu tô com sede, eu tô. Eu tô precisando <risos> do banheiro. Tá com eu, eu... sede, tadinho. <risos> Olha, formou uma poça aqui do lado. Você pode lamber o chão. Ah, antes que você pergunte, se quiser no banheiro, pode fazer mesmo. Vai formar outra poça, você vai poder matar sua sede de novo. Desse jeito, vocês não vão conseguir o que vocês querem. Vem cá, vem cá, vem cá. Reza, reza, reza aqui, <risos> pra eu conseguir, porque senão, você sabe o que vai acontecer com você? Eu espero que você saiba, eu mesmo, vou meter bala nessa sua carinha, é. tira eu... a mão. E seu pai vai receber você, só o que sobrou. <risos> tá vendo isso aqui? Tô, tô, vendo, tô, tô vendo. Olha tô, tô vendo. bem. Tô vendo, tô vendo. Você vai saber do que isso aqui é capaz. Tá, tá. Tá bom. <risos> Bora, Arthur. Traz essa comida logo. Só pra você saber, seu namoradinho Bruno já tá sabendo de tudo. Ah, como, é, como é que você sabe do Bruno? Como é que você sabe que a gente namora? Tá você conhece a gente? Bora! Bora, Arthur! Eu, eu, eu tô amarrado, não tem como comer assim, não, não tem talher, não tem nada para eu comer. Você acha que você vai precisar disso? No chão, Arthur. Ah, como é que é? Eu tenho que ensinar tudo. É isso mesmo? detesto. Não tem tempo para quem está começando. Tá aí. <risos> Bom apetite. Espero que você curta seu jantar. <risos> você vem comigo. Porra, mano, o Por que, que foi aquilo lá, velho? Ah, nada, nada, nada, só descontrolei, descontrolei, é isso. Mas relaxa, ah. a gente tá com as caras na mesa. E é isso. Então tá certo. Porra, o que que tá acontecendo nessa merda aqui, velho? Ah, é. Pergunta aí pro teu amiguinho. Fala aí, Apolo. o que, que tá pegando aí? Ah, vacilei. vacilei. Vacilei de quê? Vacilei. O que que, eu, que falou? Falei, eu Falei o nome do Bruno lá. Porra, ele é. moleque. É isso, mas não vai te confiar não, se foi também... Dane-se. Ah. Porra, porra, cara. Tem muita coisa envolvida nessa parada, moleque. Isso. fica ligado, não pode isso. dar mole, não. Isso, isso, isso. Não sei, não sei, Acho que não vou passar mais nada. Ah. É isso. Ó, vambora, hum. vambora. Ó, fica aqui. Não sai daqui, beleza? E a gente vai embora até a gente voltar amanhã, você não sai daqui. Pode deixar que eu não vou beleza, vacilar, fila, não. Vambora, vambora, vambora, vambora, vambora. E, em hipótese alguma, você tira aquelas correntes. Entendido? Entendido. É isso. E não dá informação. Qualquer coisa que ele falar, você sai de perto. Ou então liga pra gente. Deixa eu comer. Se liga. Ai, ah, só uma coisinha, moleque, olha só. Tu fica esperto, que eu tô de olho em você, beleza? Sai ah. fora, fica mano. Fica esperto, Otávio. Olha, eu sou péssima com café. Mas se bem que você saiu super bem. Acho que é pela taxa de nervosismo. Fica tranquila. O que eles querem é dinheiro. Enquanto eles não manterem contato, meu filho está ação em salvo. O Yonef né, está com tanto medo. Meu filho é corajoso, ele vai tirar isso de letra. E, além do mais, tem tem gente capacitada. E ele vai voltar ação e salvo, você vai ver. Com certeza, se Deus quiser, vai sim. E esse aí? Quem é? Esse é o Bruno. Ele é da hum. produção da novela que o está trabalhando. É, uhum. Mas, ó, é um lorde, um amor de pessoa, Você vai adorar conhecer. É da produção, é amigo, algo mais. Ah, pode marcar X e todas as alternativas? <risos> como eu imaginei, o Ian não tem jeito. Trocando de amigos como troca de ovo. Ai, que isso, doutor Benassi, cruziscreto. <risos> claro que não. Olha só, o Ian é apimentado sim, mas ele é na dele, é ajuizado, ele é quietinho, tá? Ele não troca de namorado assim não, tá bom? E outra coisa, quando o senhor conhecer o Bruno, o senhor vai adorar. Eu tenho a de não poder proteger o meu filho, sabe? Quando ele era pequeno, era mais fácil. Tava onde o meu braço podia alcançar, eu podia protegê-lo. Mas agora, tá aí, ó. Da maldade do mundo, não posso fazer nada. Ah, eu sei disso. Eu, eu não sou mãe também não pretendo ser tão cedo. Mas eu sei que pai, mãe... No caso do senhor, que sempre foi os dois Eu sei que é complicado, sabe? Essa ansiedade, essa preocupação é, Ficar noite sem dormir, madrugada adentro Preocupado com a segurança do filho Me lembro Recordando aqui Lá em casa tem uma piscina, né? Uma piscina grande no jardim Mas ele é pequenininho, três anos Não tinha como, como entrar Aí o que eu fiz? Comprei uma piscina pequena, de plástico E montei só pra ele sabe ele morria de medo de água e aí um dia que eu me recordo aqui <risos> tava um sol o Rio de Janeiro tava um calor danado e aí o que que eu fiz foi eu e ele para piscina aí foi tudo animado né? já tinha medo porque tinha se afogado um tempo atrás por sorte minha mãe viu e salvou meu filho é. e aí o que que aconteceu tava eu e ele lá né eu ele morrendo de medo mas o dia que o moleque percebeu que ele podia colocar os pezinhos no chão controlar a água na cintura e ainda ter a minha mão de apoio <risos> perdeu o medo toda vez que eu vejo o meu menino em apuros eu me lembro dessa dia da piscina sabe quando eu ainda podia protegê-lo né e aí eu podia tê-lo nos meus braços hoje infelizmente as coisas não são mais assim né olha só Senhor, essas palavras olha, me fazendo chorar. Olha, toda borrada já. Mas olha só, vou falar uma coisa pro senhor. Pode ter certeza de uma coisa. O Ian tem muita sorte de ter um pai como o senhor, viu? Quanto orgulho que ele tem. Eu tenho medo, sabe? Das piscinas que existem dentro do interior das pessoas. Algumas são rasas, você consegue facilmente se aprumar, agora outras são profundas e a gente não consegue, é, sabe, eu, eu me preocupo, Salomé, porque o grande mal, peste, é o preconceito, sabe, a desigualdade, e isso daí eu não vejo, minha querida, ninguém preocupado com a cura, mas eu tenho certeza que Deus vai proteger meu filho. Ah, vai sim, mas Deus não dá as costas para ele não, tenha fé, tá. já tô a caminho Tereza? Calma, fala devagar Não tô entendendo nada O que que é? Como é que é? Sequestrado? Virgem Maria Santíssima Não, tá é, Eu já vou voando pra ir, tá? Daqui a uns dois minutos eu tô aí Acalma todo mundo, pelo amor de Deus Isso, acalma todo mundo Eu já tô chegando Tá bom? Até daqui a pouco. Meu Deus, o Ian, sequestrado. Senhor, coitadinho. Ele é meio maluquinho, mas não merecia isso, senhor. Ai, o doutor Rubens. Eu tenho que ir voando pra lá. Monalisa, não me interessa. Compra essa merda desse edredom. Não tem mais edredom no hotel. Eu não aguento mais esse frio. Não sei por que eu vou ter de vir pra merda dessa Europa no, no inverno? Sei lá, sem forma. Não sei como é que fala edredom em francês. É, dragon, sei lá, edredom. Não sei. Bota um acento em qualquer. Fala e fala cobertor. Nossa, frio. Ai meu Deus, você nem parece que é da arte. Você não é da arte, você não tem arte no coração, só. Pera aí, que tão... Pera aí, Manali! Compra aí! É, dá, mostra, mostra o euro que, que eles dão, dão, dão, dão, tô me ligando aqui, acho que é salão é. pera aí. Oi, meu amor! Tudo... Tudo bom, meu amor? Como é que tá aí? Nossa, eu tô um frio de lascar. Não, não vou sentar. para escutar o quê? Não vou sentar, já não sento mais, já, já não tô nem respirando, o que que é? O que que. O Ian. Uh, fez merda, né? Eu sabia. Eu, eu não podia deixar o Brasil. Como é que é? Sequestrado? Não. Salomé. Salomé. Liga pra ambulância. Descobre o SAMU da França. Ai. Ai, não. Aonde você pensa que vai? Pode ficar tranquilo, não vou ir muito, muito longe, não, ó. Eu. Eu só preciso fazer xixi. Será que dá pra você me soltar? Soltar ah. minha mão? Lamento, cara. Lamento, mas recebi ordens pra não te soltar. Tu também recebeu ordens pra me mostrar o curso que eu tô vendo a tua cara. Merda! Merda! Puta que pariu, que vacilo, mano! Caralho, cobra... O, o, os caras vão me matar, velho! Seu nome é Arthur, não é? Não, pode ficar tranquilo, eu não eu não te conheço, não. É que... Quando o outro pediu para você trazer a comida, eu, eu ouvi que ele chamou você pelo nome. Ó... Oh, me ajuda que eu te ajudo. Como? Promete que não fala nada que viu meu rosto. E em troca eu solto sua mão e deixo você mijar. Feito. Ah, calma, calma, calma. Calma. Eu vou ter que fazer aqui? Hum, peraí, peraí. Tive mais ideia. sim acho que daqui ajuda, né? Ajuda, ajuda, ajuda. Sim. Eu. Eu vou fazer aqui no cantinho de costas pra ter minha privacidade. Como quiser. Ai. E aí? Deu pra aliviar? Deu, deu sim, obrigado. Ai, a bexiga tava estourando, cara. Ficar esperto, tá? Quando é eu o barulho do carro chegando, você. Você lembra de baixar a máscara? Ah! Pode deixar. Beleza. Quando. Não vou esquecer, não. não vou deixar sua mão assim também. Mas quando o carro chegar, eu vou ter que amarrar, já é? Obrigado. É. É a primeira vez que você faz isso, não mas... é? Como é que é? Sequestro? Isso aqui. É a primeira vez, né? É, primeira vez. Você é daqui do Rio, mesmo? Oi, amigo. Tá bom. Obrigado, tá. Eu vou passar pro Diogo, o marido da minha irmã. Ele é, ele é da polícia. Mas obrigado pelo apoio. Assim que eu souber de alguma coisa, informo vocês. Tá bom. Obrigado. Tchau, tchau. E voltamos com mais informações sobre o caso do sequestro do ator Ian Binassi. Ian, que estava no elenco da próxima novela da Rede Lobo de televisão, foi sequestrado na noite de ontem, quando voltava para casa após a gravação. Ele passou o dia no estúdio e por volta das 10 da noite, segundo informações policiais, foi levado. Quem é esse esse cara? Seu carro ficou abandonado na zona oeste do Rio de Janeiro. Ian, que é filho do empresário Rubens Benassi, está sendo procurado por todo o Rio de Janeiro. O diretor-geral da emissora, Otto Magalhães, marcou uma coletiva de imprensa para essa tarde. Estima-se que Ian tenha sido levado e que os bandidos entrem em contato com o um pedido de resgate a qualquer momento. Aqui é Caio Assunção para o Jornal da Mas é claro, é o um cara que vem aqui atrás do Apolo, atrás do celular. Não, não é possível não. O Apolo não faria uma coisa dessa. Não faria, Tá maluco. A Paula ia fazer uma loucura dessa. Ele tá lá na praia vendendo água. Só tem um jeito de descobrir isso aí. É ainda atrás dele. Oi, Sa Salomé. Ai, Salomé, tá aí? Ian, quem que. Não, deu um teto preto aqui. Não vi nada. Não vi, tá ouvindo. Ih, doida. Não, olha só. Paga? Paga o paga o resgate, paga o paga tudo! Paga esses garoto, pelo amor de Deus, gente! Não vai ter que pagar, o pai dele tem dinheiro, não interessa! Eu vou pra aí, eu vou pra aí, vou pegar um ônibus aqui, vou saltar e cabana, eu acho essa porra desse garoto! Olha só! Tô indo pra aí, pra aquela que do fica Brasil, gente! Eu vou pra aí! Não. É isso mesmo, doutor Rubens, 3 milhões pro seu filho continuar vivo! Você tá entendendo? É isso mesmo que o senhor ouviu. E sacos pretos sem notas de consequência. Não tenta me enganar, não, doutor Rubens. Que você sabe o que pode acontecer com o seu filho. No fundo do rio. Mas aí, moleque, o que aconteceu? Melhor do que imaginava. É? Eu disse Sério? 3 milhões. Ele falou assim, quando e onde? Ah, cara, Gente, com dinheiro é outra coisa, né? É exatamente. Uh -huh. E é isso aí, ó. Mantenha o plano, beleza? Lá para os trilhos, qualquer coisa, só entrar naquela passagem que eu te falei. Mas Ninguém preocupa, vai achar, mesmo. gente. Depois, ó... Partiu com o dinheiro do bolso. Maravilha, moleque. Vai ser é tudo isso. nosso. Deixa eu te falar. E aí, tu já sabe o que tu vai fazer lá com o Ian? Né? Eu vou ele preso. Acho Ih, não tem obrigação com isso, não. Eles se virem pra achar o Ian. Agora, se ele morrer de fome, não vai ser culpa minha, não vai ser que eu vou matar ele. Mas, ah, tá, tá demais, mano. Ah, agora vambora, né? Porque, ó, o Arthur tá lá com ele sozinho. É. E aquele som da manga vai fazer a parada errada. Pô, já te deu papo sobre esse tal de Arthur. Ah, cara, vambora. Já vambora. te o papo. Meu santo não tá batendo com dele. Já te falei. Mas beleza, embora. Partiu. Você vai fazer o quê com a grana do, do resgate? Cara, chega. Chega, não me pergunta mais nada. Eu não posso estar te respondendo. Não, só me responde quem tá por trás disso, Arthur. É sério. É, me fala isso. Você sabe? Você sabe que você ainda me estragou o seu futuro. Você sabe. Você sabe, não sabe disso? Cara, não tem mais tempo. Já era. Já me afundei, tô de merda. Até o pescoço. Não, não, Tem tempo ainda, tem tempo ainda de você salvar. Tem? Tem. Aham. Uhum. Para, para, para! Você só quer me deixar maluco. Não, olha só, Você calma, quer me confundir. Olha só, me responde só, C como que ele sabe que eu namoro com o Bruno? Uh, ah, só me responde essa, vai, Deus. só essa! Fala pra mim, como? Como que ele sabe que eu namoro com o Bruno? Ah, vamos lá então. Fala, fala. Eu sou ex-namorado do Bruno. Tentei é... nessa parada aqui porque... Eu sou um babaca. Idiota mesmo. Achei que eu pudesse tirar proveito da situação. E de quebra, me vingar do Bruno. Claro. Apesar dele não ter me feito nada demais. Achei que o Bruno foi namorado. É isso aí. Isso mesmo. A gente terminou de uma maneira... Não muito legal, não muito amigável. Cada um foi pro seu lado. Vida seguiu Mas sabe como é que é, né? Eu na merda Bruno só se dando bem, pá ah. Cara, pior coisa Se liga Pior coisa é você ver ex bem É, eu sei É foda, é. Tô cara Tá maluco? Não, é sério. Falando sério, procuro o Bruno. Dá tempo, olha só. Você procura o Bruno e, e, desse jeito, você vai conseguir salvar a minha cabeça e vai salvar a sua pele também, bicho. Não, tá maluco. Tá maluco. Os caras me apadam se eu fizer não, isso, mano. Eles não precisam de saber de nada. É, é, é sério. Arthur, cara. Tu não é um cara ruim, não. De boa. Tô conseguindo. Tô conversando contigo. Eu sei que tu não é mau. Olha aqui. É sério. É. Ninguém precisa de ficar sabendo. Eu saber, sou um eu monstro eu mesmo. Eu sei, eu sei. Olha só. Você confia em mim, eu confio em você. Confio. E tem mais. Você quer uma... uma... Uma prova que eu... Que eu, eu confio em você? Não, ó. Na boa. Chega. Chega. Vamos seguir o planejado mesmo e é isso. Eu tô com meu celular aqui, Não, não tá, não. Tô então, sim. E, e ontem... Não. Quando vocês saíram pra comer, eu liguei no Bruno. Eu mandei a minha localização. Eu fiz tudo. Cadê? Não, não, não. Cadê o celular? Calma, olha só, olha só. Você tá Olha só. Cadê eu, o te, celular? Eu vou te mostrar, eu vou te mostrar pra você ver que você pode confiar em mim. Eu vou te mostrar Calma, calma Arthur, calma Cadê, já, cadê, eu, cadê eu, o celular? Eu já mandei na localização Calma, Arthur Cara, o que que você fez? Calma, calma, calma, calma olha só. O que que você fez? Arthur, peraí você, você vai no Bruno Vai no Bruno Vai no Bruno E, e leva o meu celular e, eu gravo um vídeo E, e me tira uma foto aqui Você fala tudo esquema que ele é, é sério, ninguém vai descobrir Ninguém vai descobrir Arthur, você vai salvar sua vida E você vai salvar a minha também O Bruno não vai envolver a polícia Eu falo que você tá nesse esquema Só pra me ajudar Por favor, faz isso, Arthur Solta no pescoço, é sério Faz isso, faz isso, Arthur Por favor Pô, uma rádio que pega nesse lugar aqui. Desliga o motor, mano. O que... Que, que foi, cara? Pra quê? Desliga o motor. O que, que foi que tu viu? Cara, o que foi que a gente vai ver? Tô com o pressentimento que a gente tá confiando no cara errado, moleque. Vamos ver se eu não tô errado, então. Ai, cara, tu tá perdendo tempo com o Arthur, mano. Ele é um sonso. <risos> então, isso é o que a gente vai ver, porra. Vamos tirar a prova, então pois, é a ah, tu tô... ah, sério, cara. Ah, procura o Bruno, vai lá, vai lá, salva teu futuro também. Não dá! Não dá! Você não entende? Não dá, cara! Não dá, tem muita coisa envolvida! Não posso fazer isso, eu não posso! Não posso fazer isso. É sério, cara. Faz isso. Olha só, ai, procura, procura o Bruno, bicho. Se você for lá e, e fizer isso, ai, você vai salvar nós dois, Arthur. Faz isso, cara procura o Bruno, é sério bicho deixa... por favor faz isso confia em mim confia em mim a polícia não vai colocar a mãe você vai no bruno por favor por favor Eu tenho que esgotando, cara. Vou pegar o lagarto. Vai uma água geladinha aí, tio. Ih, estamos se esbarrando direto por aqui, hein? Pô, você, irmão. Aqui, tá na mão. Pô, valeu,brigadão, cara. Valeu. Pô, escuta. Hum. O outro rapaz que vende água por aqui. Não trabalha mais, não? Quem? O Apolo? É, acho que esse é o nome dele mesmo. Tem uns quatro dias que ele não aparece aqui na praia. Aí o patrão me colocou no lugar. Pô, tem isso tudo? Uhum. E tu sabe mais ou menos o que aconteceu com ele? Ih, cara, desse aí ninguém sabe de coisa alguma Mas cá entre nós, ele não era muito chegado a trabalho não, viu? Tu ali é um malandro, filho da mãe? O negócio dele é vida mansa, é na mão, pá Conheça, a peste, véio. mas aí, vou te falar Eu tenho pena da mãe Pô, imagina, um marmanjo daquele não que queria fazer porcaria nenhuma pra mudar de vida Ô louco Tem razão, cara, coitado da família e da mãe mesmo mas, não aí, cara. Valeu. Junto. Bom trabalho, boas vendas pra coisa você, é valeu? Aí. Vai uma água geladinha aí, Madhavi. Não é possível que eu esteja certo sobre isso de novo, Apolo. Tá fazendo besteira, cara. Mais uma vez. Ah, pare de Falei, né? Você parar ah. de aplicar. Pô, vai confiar em quem? No Ian? Fala sério, o cara tá do nosso lado. Beleza então, tá certo, cara. Hum. Foi mal, não tá mais aqui. É quem falou? Que não, melhor ser assim mesmo. Melhor ser assim. É só você levar o cara em casa hum. e amanhã a gente busca, entendeu? Cara, relaxa. A única preocupação da gente amanhã vai ser botar a mão nesse dinheiro. Pô, cara, isso é o que eu mais quero, né? Hum. É isso mesmo? Chega, ninguém fala nada. Hum, a princesa tava dormindo tão gostosinho, aí eu não quis acordar. <risos> uma fome. Nada. Cobra, bora. Leva ele pra casa, por favor. Beleza. Vai nessa. Tá na hora. E ó, vê se usa o banheiro e não faz que nem cobra, hein? Não, o que que tu... <risos> tá, me, tá me zoando, porra? O que que tu queria que fizesse? Fizesse aqui mesmo? Porra, retalho. Ai, ai. Vou fazer isso sim. Tá. É, e o carro, tá onde? Tá então, um pouco mais ali pra frente. Só andar um pouquinho que eu vai ver. Já é. Beleza. Arthur. Qual? Tá. Tá tá acontecendo alguma coisa? Estranha, esquisito estranho. Não, pô, tá. tá tudo bem. Eu tô com fome, tô com sede, o que eu queria que tivesse com. Tá certo, Bom, vai lá, vetão Te vejo amanhã. Palavra de Apolo, amanhã vai terminar isso tudo. Beleza. Você, não ponto, demora não bom, também, tá? Você não demora. Demora não, essa <risos> na coletiva de imprensa lá com outra. Minha vida tá uma loucura hoje. Mas ligaram. Ligaram pro Dr. Rubens e, e pediram 3 milhões pelo resgate. 3 milhões? Calma. Mas ele já tá resolvendo tudo isso. Pode ficar despreocupado. Que vai dar tudo certo, se Deus quiser. Eu só vim aqui, na verdade, pra pegar um documento que eu preciso voltar pra emissora. O Davi até me ligou, tadinho. Nem consegui atender ele. Ah, é, ele me ligou. Eu falei com ele também. Salomé, faz o seguinte. Deixa que eu vou na emissora. Me fala tudo que eu tenho que fazer lá, eu preciso sair daqui. Tô sufocado em casa. Melhor. O que, que você acha? Tá bom. Tá, vou deixar. Eu vou explicar você direitinho de o que você precisa fazer lá. Tá entregue, boneca. Vai lá, porra. Depois eu te encontro aqui mais tarde, beleza? Tá bom, então. Até mais tarde. Valeu, até mais tarde. Eu eu preciso muito, muito tomar água, eu preciso beber alguma coisa. Eu tô com a bexiga cheia. posso resolver seu problema. Você quer? Cara, isso é sério. O meu pai tem grana, meu pai vai depositar a quantia que vocês estão pedindo, mas é sério. Você precisa deixar eu embora daqui, não tem condições de ficar mais aqui. Olha pra esse lugar. Você dá sorte ô Mauricinho que não te deixou naquele buraco. Com chuva. Com bicho <risos> Tá reclamando de barriga cheia Cara, é, é sério Eu preciso eu preciso comer alguma coisa eu, eu não comi nada o dia inteiro Eu tô morrendo de dor de cabeça, eu tô tonto Isso é problema seu Seu <risos> Eu digo Quando você come Ou quando você não come Entendeu? Tá, tá, tá, eu entendi, entendi, desculpa Isso é pessoal, não é? Fala a verdade. Isso não é coisa de sequestrador não, cara. É sério. Você me conhece, não me conhece? Vai, fala pra mim, cara. Por que você não mostra a cara, seu covarde?